Super Sight X3. Super Side Kicks 3. A próxima glória. Bem, amigos do YouTube, começa hoje o especial Copa do Mundo. Onde estaremos jogando Super Side Kicks 3. Partida final da fase classificatória. Estamos aqui em definitivo Para acompanhar as emoções de Brasil e Argentina Primeiro toque E começa o jogo O Brasil já vem para ataque Entrada dura volta. E lá vem cartão ha. Trombou com outro que nem estava com a bola Mas que bravo Tiro livre O Brasil tem pressa Complicou para o atacante Quatro em cima dele Bateu pro o gol O goleiro corta Ela volta no rebote Gol Começamos bem. Um para o Brasil, zero para a Argentina. Primeiro toque. É claro que eles vão para cima agora. Todo cuidado é pouco. Não pode deixar. Tirem dele. A posse de bola é brasileira. E já partindo para o ataque. Lindo lance. Foi derrubado. E pode pintar cartão. Caído. Lesão leve. Tiro livre. Lá vai o Brasil para a cobrança. Bateu pegou. Grande defesa do goleiro argentino. Goleiro bateu pra frente. Arremata de cabeça. O Brasil recupera a posse de bola. Lindo lance. Olha a chance, arriscou, bateu. Brasil. Zool. Para a Argentina. Primeiro toque. E lá vem eles. Tenta a jogada, fez a fita, perdeu a bola. Jogou para o meio, arriscou, bateu. Tinha endereço certo, mas apareceu um burro para fazer o corte. Escanteio. Agora vem o Brasil na cobrança do escanteio. Tocou para trás, matou no peito, arriscou, bateu! Brasil! Gol! É do Brasil! Brasil! Três para o Brasil, zero para a Argentina! Primeiro toque! E não perca, neste sábado, comandos atrás das linhas inimigas! Minha Nossa, o que foi isso? volta no argentino, mas o juiz mandou seguir, o juiz quer jogo, pode isso Arnaldo, recupera a posse de bola, tocou para ataque, driblou bonito, soltou a bomba, acerta o goleiro no rebote, Brasil, Gol. É. é do Brasil, 4 Brasil. para o Brasil, 0 para a Argentina, Primeiro toque. A Argentina vem pra cima, ainda tenta o um gol de honra. Falhou a zaga, arriscou, bateu! E é gol da Argentina! Erro o braço, o árbitro! E termina o jogo! Quatro para o Brasil, um para a Argentina! E com esse resultado o Brasil está classificado! O Brasil caiu nesse grupo com Bélgica, Grécia e Camarões. Bem, amigos, estamos de volta. Dessa vez para acompanhar as emoções de Brasil e Bélgica. Primeiro toque. Autoriza o árbitro. O Brasil avança. Arriscou de longe. Golaço! Brasil! Sol. É do Brasil! Brasil, zero para a Bélgica Primeiro toque A Bélgica tenta alguma coisa, mas já recuperamos a bola O Brasil vem com tudo Bateu pro o gol Gol Gol Brasil gol. O Brasil Beleza! Brasil 2 para o Brasil! 0 para a Bélgica! Primeiro toque! Opa! A Bélgica saiu na vantagem dessa vez! Livrosa agarriscou, bateu em cima do zagueiro! O juiz quase leva uma bolada! Olha o Brasil chegando! do lance, pode bater pro gol, Brasil, gol, é o Brasil, 3 para o Brasil, 0 para a Bélgica, primeiro toque, vamos lá, será que tem mais? Vamos lá, será que tem mais? Olha a bomba! Ah, se o goleiro não chega... Escanteio. Ia ser um golaço! Lá vem o Brasil para o escanteio! Tocada para trás e... Ninguém para receber a bola! Mas olha lá, deu um o zagueiro! Tá na cara do gol, é só bater! Bateu em cima do goleiro! Lá vem a Bélgica no contra-ataque! Não faça isso, tira a bola dele! Não é possível! O Azaka tá dormindo! Escanteio! Escanteio para a Bélgica! A escolha de cabeça, Tafarel tá, salva de novo! Olha o contra-ataque da seleção brasileira! Pode bater pro gol! Foi pro chão, falta nele! E vai pintar cartão! que Tiro livre. Partiu, bateu! Golaço! Brasil! Gol! É do Brasil! Brasil! 4 para o Brasil, 0 para a Bélgica. Primeiro toque Termina o jogo Vitória. Segundo jogo. Bem, amigos, estamos de volta para mais um jogo. Agora o Brasil enfrenta camarões. Primeiro toque. Tudo pronto para começar e rola a bola. E rola a bola. Tenta jogada individual, passou por dois, arriscou, bateu! Gol! Brasil! Que É do Brasil! Brasil! Um para o Brasil, zero para Camarões! Primeiro toque! Eles vêm para cima, não pode deixar! Alguém segura esse cara! Bateu! Voltou! Foi pro chão! Penalidade máxima! Lesão leve. Hein? Cobrança de pênalti. Olha o gol de empate! Oh. Gol de camarões! Tudo igual. Um para o Brasil, um para o Camarões. Primeiro toque. Lá vem o Brasil de novo. Brigou pela bola. Se deu bem, escapou da voadora. Bateu pro gol. A sobra brasileira. Bateu em cima do goleiro. Lá vem o Camarões no ataque. Passou pela zaga. Chutou pro gol. E é gol, Camarões. A zaga falhou feio e custou caro. Dois para Camarões, um para o Brasil. Primeiro toque. Não se pode deixar o goleiro sozinho para defender tudo. A zaga é uma merda, mas temos grandes artilheiros no ataque. Vamos acreditar, vamos acreditar. Lindo lance. Olha o gol do empate. Brasil. Gol. É do Brasil. Brasil Tudo igual Dois para o Brasil Dois para Camarões Primeiro toque Tudo igual Vamos lá, não pode deixar Vamos lá, não pode deixar seguir Tem que roubar a bola o quanto antes Olha o perigo Bola na área Tira daí, isso Tira de qualquer maneira Bola na área, não tem que pensar de preferência, chuta para frente Camarões insiste, olha a cabeçada! Voltou, bateu, voltou, bateu, voltou! E é pênalti! É Mas que bravo! Cobrança de pênalti! Lá vai ele, partiu! Ah, Sai que é sua, Tafarel! Escanteio! E olha o contra-ataque do Brasil! Bateu pro gol e ela vai por cima. Pode ser a última oportunidade do jogo. Tocou para trás, preparou, vai escava, bateu em cima. Alguém tem que chutar pro gol. Vai terminar o jogo. Alguém tem que chutar pro gol. Olha o gol! Gol! Brasil! É do Brasil! Brasil. Termina o jogo! Esse é o Brasil que eu conheço! Vitória! Terceiro jogo! Bem, amigos do YouTube, vamos para o último jogo da primeira fase, agora entre Brasil e Grécia! Primeiro toque Rola a bola, lá vem Brasil pro ataque Foi pro chão, o juiz mandou seguir Pode ir, Arnaldo. Virou a luta livre Agora ele deu Também se não desce, o cara mandou uma voadora O amarelo foi até barato que bravo. Tiro Tirou. Outra voadora. Segue o jogo. A gente combateu. O goleiro pegou. Parece que estamos enfrentando um time de espartanos. Lá vem a Grécia para ataque. Fez a fita. Olha o perigo. Defendeu o goleiro. E é penalti. É. É. Aí, bom. Leve Cobrança de penalti E essa força Pega Azul Safarão Com firmeza no centro do gol Passou por um, passou por outro Perdeu a bola, recuperou Perdeu a bola, recuperou, ganhou a briga, lindo lance, bateu para o gol, voltou, bateu de novo e perdeu a bola. A Grécia vem para cima, olha o perigo, defendeu. Defendeu! O goleiro literalmente está defendendo os dentes. Olha o contra-ataque brasileiro. Bateu direto pro o gol. Brasil. Gol. É. é do Brasil. Brasil. E o Brasil está classificado para a próxima fase. Obrigado pela sua companhia, dê o seu like no vídeo e garanta mais vídeos como esse. Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima! Um jogos, o um respeito que você merece!